Dani Santos, ressignificando a relação do trabalho com o trabalho após um burnout, vou trazer ela aqui para o foco, arrasa, vai lá Boa minha querida. Boa tarde para todos, obrigada aos convidados, obrigada às meninas que estão aqui, é, Carol sensacional sempre, Carol traz esse momento de celebração para a gente que... É extremamente importante, extremamente especial, extremamente é, necessário. E eu quero dividir um pouquinho com vocês a minha história, é, a minha relação com o trabalho, é, contar que é possível ter é, uma relação boa com o trabalho após o burnout. E eu sou a Dani Santos. É, isso aqui é o que dizem de mim, tá, gente? E é, uma, é, um, é um relato muito, muito, muito recente. Cheia de luz, de vida, irradiando alegria e positividade. É assim que me descrevem e depois de um burnout, isso é muito, muito amor. Muito prazer, eu sou a Dani Sanches é... Tenho procurado todos os dias ressignificar a minha própria vida, as minhas próprias experiências, as minhas próprias crendices, como Isabela trouxe, né? A gente traz muita coisa do histórico familiar, da nossa vida, do papai, de mamãe, de família, e é preciso a gente realmente se colocar no nosso lugar de fala e entender o que é bom e o que não é bom para a gente. Estou é... tentando passar o slide. Ah. Como que eu descobri né, que eu não estava bem? Eu só consegui expressar para os meus amigos próximos, para os meus colegas de trabalho, que eu me sentia como uma panela de pressão. E não era só uma panela de pressão, tá, gente? Era uma panela com muita, muita pressão. E era uma panela não dessas novas... É elétricas, e sim uma panela das antigas, com pino, e ela ia explodir. Daí, né, que tia Dani fez okay. o quê? foi ao médico, né? Fez todos os exames que ela podia, procurei neurologistas, e aí existe um S, porque foram neurologistas, quatro diferentes, fiz exames, muitos exames. E para todos eles eu falava que eu tinha alguma coisa no cérebro. Eu tinha certeza que existia ali um tumor. E eles precisavam achar esse tumor no cérebro. E depois de muita procura, muitos exames, muita exposição, né? Porque não é fácil você, você se colocar nesse lugar de fala de que você está com problema, de que você precisa de ajuda, que você precisa entender o que você tem. É, eu entendi e trouxe né, o, o diagnóstico do, do neurologista de que eu precisava procurar terapia, eu precisava procurar um psiquiatra, e isso foi uma quebra de paradigma muito grande, né? Não que eu tivesse alguma coisa contra, não que eu tivesse preconceitos, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. É muito mais fácil, é, quer dizer, acho que essa não é a palavra, Talvez seria muito mais cabível e um tratamento mais óbvio é, se fosse um tumor no cérebro. Porque eu ia fazer quimioterapia, radioterapia, ia fazer uma cirurgia, tem, talvez. Mas você tratar algo que não é palpável, que, que você não tem certeza do que é, eu acho que se torna um desafio muito, muito, muito grande. Daí vieram as pílulas do bem, né, psicotrópicos. Sempre digo, se o mundo tomasse psicotrópicos, ele seria melhor. Me sinto muito melhor com eles. Meu psiquiatra acha que a gente tem que tomar até acabar a pandemia, então, para quem não toma, gente, não tenham preconceitos. Procura uma pilarzinha, dá uma ajudada, dá uma relaxada, dá uma centrada, porque eu consigo entender quem eu era antes do tratamento, quem eu sou durante o tratamento e quem eu sou agora no finzinho do tratamento. Então, ajuda, viu, gente? Ajuda. Mas até ajudar, você chega lá, né? No fundo do poço, você não vê a luz no fim do túnel, você acha que nunca vai dar certo, você tem certeza que você é a única pessoa no universo que está passando por aquilo, até que você começa a dividir. Quando você divide, né? Isso veio da fala inicial da Carol, a gente não precisa fazer tudo sozinho e a gente não precisa fazer em nenhuma área da nossa vida, a gente precisa fazer sozinho. As pessoas têm muito preconceito, muita vergonha, muito medo de, de exacerbar, de verbalizar sobre esses temas, mas eles são extremamente necessários. É, durante um período do meu tratamento, inclusive amigos muito próximos, é, quando eu comecei a falar muito sobre isso... Eles ficaram preocupados, eles me trouxeram feedbacks do tipo, e eu sei que esses feedbacks eram de amor e de preocupação. Eles trouxeram feedbacks do tipo, Dani, nossa, é, eu nunca imaginei ver você nessa situação, e, e você falando disso, parece que, que piora a situação, parece que te leva mais para o fundo do bolso. E, gente, não façam isso com os amiguinhos, com quem vocês amam. Apenas escutem, deem amor, é, deem carinho e, e, e, e tentem ajudar essa pessoa, porque ela realmente está precisando de ajuda. E daí, como eu consegui, né, gente? Porque foi com muita coisa. Foi com os cafés com os meus amigos, alguns deles estão aí, o Eric está aí, o Maurício está aí, eles foram pessoas extremamente importantes durante esse período, que parece bobo, né, você parar e tomar um café. Não, é extremamente importante. Esses cafés começaram presencialmente, mas eles tiveram continuidade ainda no online, porque começou a pandemia, porque além de tudo, vivemos uma pandemia. Então a gente continuou com os ritos, com os cafés, com os encontros online e... Eu sempre deixei isso muito claro para todo mundo que participou desse processo comigo, o quanto isso era importante. E neste momento de celebração é importantíssimo para mim verbalizar isso de novo, o quanto essas pessoas foram importantes. E daí, quando você começa a ressignificar, você começa a olhar de novo para coisas que você não dava tanta atenção mais. E uma dessas coisas são os seus próprios filhos. Eu não tenho filhos gente, mas eu tenho filhos cães. É, para o meu marido, meu marido está aí também, ele sabe o quanto ele foi importante nesse processo todo, o quanto ele me ajudou a olhar para tudo que tinha de bom nessa vida e o quanto eu estava desperdiçando, é, me preocupando tanto só com uma das verticais da minha vida. Existiam outras muito, muito importantes. E veio a ajuda, né, gente? A ajuda veio de uma maneira totalmente inesperada. A Carol protagoniza um grupo de Bornautados Anônimos. Eles são encontros mensais, gratuitos, confidenciais e extremamente importantes. E eu tenho certeza que não só para a minha recuperação, mas como para a recuperação de muita, muita, muita gente. E assim, é um trabalho lindo, é um trabalho cheio de amor e é um trabalho com continuidade, porque eu tenho certeza que todo mundo que é ajudado, todo mundo que passa por isso quer dar continuidade quer dar, e quer dar a mão para a Carol. E, e esse curso apareceu para mim com isso, me dando a mão para eu ter a oportunidade de, de conhecer mais a fundo o trabalho da Carol, porque a Carol não é só... A, a Carol Milters, que faz os encontros abertos, gratuitos e confidenciais. A Carol é uma estudiosa, é uma profissional excelente, e não da comunicação, como ela era antes. Ela faz uma ótima comunicação, mas ela é excelente no que ela faz hoje. E assim, né, pessoal, eu acho que neste momento que eu estou né, do meu burnout, da minha vida profissional da minha vida pessoal, de todo esse tratamento, é eu entender e passar para todo mundo que existe vida pós-workout. Que a gente tem que subir um degrau de cada vez. E que está tudo bem se um dia for bom, o outro dia for menos bom. Não vou dizer que ele é ruim, mas ele é menos bom. Às vezes a gente não está tão bem no dia seguinte. E está tudo bem. Porque isso é vida. É vida... É, 2021, depois de quase um ano e meio de pandemia, e estamos aqui. E para celebrar tudo isso, é, eu quero ler para vocês o meu manifesto profissional, que ele foi muito, muito importante para concluir todo esse processo que eu fiz com a Carol. Eu me tornei quem eu sou profissionalmente, com todos os calos, referências e expertise que me moldaram até aqui. Tanta coisa incrível eu vivi, tanta coisa boa eu fiz, tanta gente passou, tanta gente ficou, e eu só sei ter gratidão, até mesmo pelas feridas que ficaram, mas essas não vão se repetir, pois já foram superadas. E eu sei que eu, o que eu me permito e o que eu não permito mais para mim. Eu permito ressignificar o que passou, eu permito me entregar na medida certa, eu permito ser feliz e sorrir, eu permito falar alto e dar risada. Eu permito ter discussões pesadas, com respeito e sempre profissionais. Quando elas acabam, tomamos um bom café. Eu sou o brilho, eu sou luz, eu sou o impacto, eu sou o carinho, eu sou o amor. E o principal, eu me permito ser quem eu sou, como eu sou, e quando acabar o expediente, eu volto para o meu porto seguro, que é a minha paz. É isso que eu queria dividir com vocês, é, é esse pedacinho de mim tão, tão, tão importante, tão, tão especial que eu queria dividir com vocês e não é fácil, não é uma tarefa simples, é a primeira vez que eu falo para tanta gente sobre isso, né, porque uma coisa é você escrever, uma coisa é você contar num café, num encontro aqui, num encontro ali, mas agora estamos aqui em 40 pessoas, contar isso para conhecidos profundamente para desconhecidos é, é algo muito significativo. E obrigada, Carol, obrigada, meninas, por isso, tá? Gente, deixa eu ver, deixa eu, deixa eu me... <risos> deixa eu me restabelecer aqui, deixa eu me recompor. Dani, é, sem palavras, é, tava quase estragando a minha maquiagem aqui. Muito, muito obrigada. É, depois dá uma olhada nos comentários que tá todo mundo te elogiando é, eu sei como é difícil falar disso e eu sei como é difícil passar por isso e eu agradeço imensamente eternamente por, por tudo muito, muito obrigada